Eles são bem generosos. São, <risos> são. De bom de verdade? Aham. Uh -huh. um Vamos ver cheio de coisa. Oh! Quantas vezes no Brasil a gente se esforça, se esforça, se esforça e não vê o resultado ou não vê nenhum reconhecimento do nosso esforço? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Se tu caiu de paraquedas aqui no canal, nós moramos aqui nos Estados Unidos há alguns anos já e viemos a estudos. E uma coisa que eu percebi na cultura americana, que é um pouco diferente da brasileira, é como eles reconhecem o esforço. Mesmo no dia a dia, não necessariamente a criança, por exemplo, tem que tirar a melhor nota, mas se o professor vê que ela está se esforçando, sempre tem uma recompensazinha. Sempre o aluno é estimulado através de palavras ou através até de pequenos brindes. As crianças mais novas têm isso. E os meus filhos, graças a Deus, sempre tiveram boas notas aqui e já foram recompensados muitas vezes. Inclusive, de repente eu faço um vídeo só com tudo que eles já ganharam aqui. Mas eu me lembro que logo no início da middle school, o Léo já ganhou vale restaurante, a Bela entrou ganhou um, entrada para um parque, sempre assim através de brindes. E hoje, depois de alguns anos já estudando aqui, eles já têm, assim, uma carga de reconhecimento, digamos assim, de recompensas que eles já ganharam por se esforçar, o que faz com que eles continuem se esforçando e queiram sempre mais. Essa é uma cultura que eu acho que nós não temos tanto no Brasil, talvez porque o Brasil tem um povo mais sofrido, se esforçar e se arrebentar é a regra ao invés da exceção, e talvez por isso, talvez isso tenha moldado os brasileiros a sempre se esforçar. E isso, inclusive, é reconhecido aqui e visto por aqui. O que eu percebo, pelo menos as escolas dos meus filhos, são extremos. Ou tem os brasileiros que não querem nada com nada, ou tem os que realmente se sobressaem. Eu me lembro uma vez que a Bella estava no High School e ela tirou a maior nota de uma prova lá do Estado. E o professor dela perguntou para ela o que, que os brasileiros tinham. Ela não entendeu a pergunta e ele falou assim, porque dos cinco primeiros colocados, três foram brasileiros. Então pra ver como muitos dos brasileiros que vêm pra cá são esforçados e fazem jus à oportunidade que estão tendo. E agora minha filha tá na faculdade, inclusive eu já fiz vídeos sobre os brindes que ela já ganhou. E agora ela ganhou mais brindes. Ela já inclusive ganhou até um relógio smart, um smartwatch, já até isso. Eu vou deixar linkado no final do vídeo. E agora, só por participar de um programa, ela ganhou mais uma bolsa cheia de brindes. Não era nenhuma prova nem nada assim. Ela só precisava se esforçar e se dedicar. Porque era algo simples, mas que exigia muita dedicação de dias e dias e dias para participar desse programa. Então eu vou deixar vocês agora com ela abrindo os brindes na frente da câmera, porque ela nem sabia também o que ela ia ganhar. O Globo Distinction, então, é um programa que o Volens oferece. Que é basicamente pra te informar mais sobre culturas diferentes, sobre costumes diferentes E durante esse programa a gente tem que fazer várias atividades pra ganhar pontos E quando a gente completa uma certa quantidade de pontos a gente ganha uma distinção Pode ser ou como cidadão mundial ou como cidadão... Alguma outra coisa, eu não sei qual é O mundial é o maior, assim, e eles te dão esse esse prêmio aqui, eu não sei o que que é Te dão uma medalha pra usar na, na gradação e mais um não sei como é que é o nome daquilo Mas uma coisa pra te colocar aqui ao que também na graduação E tu fica com esse Globo Distinction no teu diploma escrito Ah, que legal! E, eu, e quais foram as atividades que tu fez? Tinha atividades básicas que era atender tours de países diferentes Então, às vezes eu ia assistir um tour de, de, de cidade, né? De lugares De Paris ou de Budapeste, Budapeste que se fala em inglês, uhum. De Budapeste. Uh, Costa Rica, uh, a gente até viu, viu, a gente até viu whale watching. Como é que é? Uh, observar baleias. É, observar baleias em Costa Rica. Então um monte de coisa assim a gente foi aprendendo e é um, um guia especificamente do lugar e eles mostram tudo. Roma. E down there is the main square. Wild Vários lugares vamos Vão, Parece, é vão caminhando por lá e Acho faz uma live, né? Uhum. E até no Rio de Janeiro teve, eu assisti esse do Rio, aprendi um monte de coisa que eu não sabia do Rio de Janeiro. E essas são as básicas, aí depois tem que fazer várias reflexões, eles também oferecem a opção de que se tu quiser, tu pode completar os pontos viajando para algum lugar junto com eles, esse ano eles vão pra Alemanha. Eu vou me formar onde de eles irem, então não vamos, eles ficam duas semanas lá na Alemanha Aprendendo a cultura, aprendendo a língua, a culinária, tudo. Então é um programa bem legal. Mostra aí, então, tá, que, que tu ganha. Vi... Ela, Ela nem viu Nossa, ainda. eu sei que isso aqui é fofo. É bonitinho, ó. A mochila em forma de mundo. Vamos ver. Oh. Oh, vamos ver. o que que é isso? Oh, nossa, o Léo ia gostar Ela disso tudo Eu vou dar, dar pro Léo também <risos> Uma bolinha de globo, ah, a Lula também ia gostar disso Ah é, Pois é, ia comer isso aí também, ia destruir Acho que é um É, É. Uma pochetezinha, eu acho É pochetezinha coisa. que vem com a é, menina Pra, pra guardar coisa. moeda <risos> e coisa Acho que aqui dentro vem o um elástico dela Ah, tá Lápis Legal, ó oh. Ah, oh, oh, oh. Vira pra cá pra Que ah, ah, é. tá. legal? Que legal. <risos> Todas as bandeiras. Eu vou arrumar essas coisas. coisas. Nossa, eu levo armar isso tudo mesmo. Com as bandeiras. Esse aqui é um bloquinho da França. Ai, Acho que, que é fofo! Outras pessoas veem diferentes. Legal Diferente? Uhum. Por que o que Rio da França tem algum motivo específico? Não, foi aleatório, será? Aleatório, mas um. Uhum. Nossa, para viagem! Nossa. Que legal! É Uma necessairezona é. para viagem. Um é. boa de verdade? Aham. Uhum. Vamos ver cheio de coisa. Oh, cheio de coisa! Eles, eles são bem generosos! São, Vamos são. Ver. Que que é isso? Power wow, Power Stand. O que, que é Power Stand? Wireless charging. Ah, tá! Carregador para celular portátil, sem aqui. portátil, sem hum. fio. Aqui, ó. Que Nossa, massa. que legal! É, ó, tira e abre pra ver. Que interessante. Como é que é isso? Ah, o é, em cima. Acho que é pra colocar o celular. Ah, tá. Não sei como é direito, mas. Colocar o celular. De alguma forma. É. Vamos ver o que mais. Muita coisa. Ah, que serve de keyboard projection, screen cleaner. E mousepad. Ah! Vamos abrir também. Mas eles são extremamente generosos. Generosos é pouco. Ó, oh, tá. Oh. Ah, ele limpa com esse lado. Ah, tá. É, um, é tipo um paninho. É. Aqui ele é paninho. pra limpar. E aqui ele é... não escorrega. Ó, tudo que eu ganhei do Valência. Que legal. Olha, Olha que legal essa mochila. Olha isso. Uau, tem bandeiras... Eu vou levar em marco, com certeza. Do Brasil, vamos ver. Não. Não tem no Brasil? Não. Ah. E agora, ó, eles Esse eram necessário com um monte de coisa que eu tô tirando. Agora vamos ver o que mais tem. Boa. Olha essa universidade, vou ter que comprar, hein? Ah, ó, fone de ouvido. Ah, oh, oh. isso aí vai pro teu pai. Legal. Vamos ver o que mais. Ah, pra pendurar Nossa. o celular do, ah, lado do lado do computador. Do computador. É, ah, tela do Isso aqui é bom pra é a reunião. Lá. É. Quando é, é é tem reunião tem um script pra seguir. Ah, ah sim, pois é. Legal, depois eu ver. Melhor, Melhor isso aqui. aqui. Tem mais uma coisa aqui. Tava no correio? Não, fui lá buscar. Uma cartinha com meu nome. Vamos ver. Ali eu, eu, eu uso essa medalha na graduação. Ah, que legal. Vamos ver se tem a bandeira do Brasil aqui. É, vamos ver. No mínimo que é do Brasil, né? Tem... Sim. Essa se não tem, nós vamos colar uma. Não. De Rússia! Sacanagem! E o Magartinho, vamos ver que eles escreveram. Tia congratulations on your well deserved success. Delta, essa aqui é a mulher Escrita a mão? Aham. Uh -huh. Que legal. Para? Quem é essa pessoa aí? Essa é a orientadora. Ó, ah. Que legal, hein? Parabéns, filha. É um da universidade, hein? Sim. E é isso, pessoal. Se quiserem mais vídeos assim, comenta, pede aqui embaixo, deixa like e se inscreve no canal. Até mais.